Ele não tem iniciativa e agora como se relacionar com um homem que você tem muito mais iniciativa, você tem muito mais força de ação do que ele. Se isso é um assunto que te interessa, se isso está acontecendo por aí no seu relacionamento, fica aí que esse vídeo é para você. Uh. Olá, pessoas lindas! Olha, hoje o tema vai ser uma coisa interessante, até pelo fato de que isso já aconteceu no nosso relacionamento também. Então, vamos aprofundar mais sobre isso. Quando recebemos essa dica aí para esse assunto de hoje, estudamos a respeito e a gente entendeu o seguinte: esse é um fato que acontece em muitos casais. E eu te falo, não, é só, não são só casais brasileiros, isso é a nível global. É, isso aí acontece no mundo todo Muitos homens aí é, Referentes a questões geracionais masculinidade, Tem um monte de coisa pra gente falar a respeito Mas, enfim Um dos aspectos do porquê dá problema é sobre a energia masculina Quando a energia masculina Está em desequilíbrio Aí as coisas vão ficar um pouquinho distorcidas Exatamente porque A energia masculina é uma energia de expansão É uma energia de fazer acontecer. E quando o cara não está fazendo acontecer, no relacionamento, alguém tem que fazer acontecer. Na verdade é a mulher que vai fazer tudo, né? Alguém assume a frente. Quem vai assumir a frente? Exatamente. Bom, quando se trata desse aspecto da energia masculina desequilibrada, a gente tem que entender como funcionam os padrões. Por que uma energia masculina se desequilibra? Quando se trata de padrões referentes primeiro à questão familiar, a gente tem que entender que um dos fatos né, mais incisivos sobre essa questão da energia masculina estar desequilibrada tem a ver com como o homem foi cuidado, como o homem foi tratado existe um exemplo na minha linhagem familiar e ocorreu o seguinte fato essa pessoa perdeu a mãe aos 6 anos e a partir desse momento o pai se afastou e ele teve que se criar sozinho e como ele não teve nenhum tipo de referência, nem masculina, nem feminina, foi o mundo que ensinou para ele o que era ser homem, que era usufruir dessa questão da energia masculina. E aí todos os relacionamentos que ele teve, obrigatoriamente todas as mulheres davam um direcionamento para o que ele tinha que fazer. Elas diziam que ele era um homem que estava meio perdido e precisava sempre de direcionamento. E o mais interessante é que durante muitos anos da vida dele, é, mesmo tendo filhos, né, teve vários filhos, ele ainda se comportava como uma criança é, em alguns aspectos. Eu falo de se comportar como uma criança no sentido de ser filho. Havia ali uma falta é, de energia masculina que fazia com que ele trocasse de papel. Ele acabava tendo um papel mais de filho do que marido da própria esposa. E eu me lembro de fatos de que ele tinha brigas com os filhos como se fossem irmãos dele. Por que que acontece essa questão de desequilíbrio da energia masculina? Exatamente porque para tudo na vida a gente precisa de referências. E quando a gente fica ausente de referências, a energia ela não flui muito bem. Né? Ficar sem referências faz com que as pessoas não se alinhem muito bem e compreender o que, que é realmente necessário para sobreviver. Então, né, vai fazendo de qualquer jeito, vai se adaptando, se alinhando da forma que acha que é necessário. E aí, é, diante do necessário, a pessoa acaba não vendo as necessidades reais intrínsecas e aí tudo acaba sendo indo de qualquer co... funcionando de qualquer maneira aquela coisa atropelada é, o outro ponto muito importante que pode estar contribuindo para essa falta de iniciativa é a boa e velha imaturidade emocional, né? e essa imaturidade emocional está muito presente nessa pessoa da família que o Eberton falou dele e pode estar presente aí também no seu amor, porque se ele tem esse tipo de comportamento de estar tá sempre esperando como se você precisasse dar para ele um aval, uma autorização para que ele se movimente, e ele está sempre se colocando muito mais no lugar de filho do que no lugar de seu parceiro, do seu amor para vocês serem iguais, ele não está menor do que você e você não fica se colocando nesse lugar de maior, homem e mulher são iguais. Mas o que acontece, normalmente, quando o homem não toma a iniciativa e ele fica muito nesse lugar de filho? A mulher acaba assumindo a frente, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Então, quem vai fazer alguma coisa? A mulher acaba assumindo esse lugar. Então, ela começa a se sentir sobrecarregada e ela acaba assumindo papéis além daqueles que são naturais dentro de um relacionamento. Que deveria ser um pouco cada um, né? deveria ser um equilíbrio, cada um fazer uma parte. O que a gente recebe de relato de mulheres que se sentem assim, sobrecarregadas, cansadas, sozinhas, estressadas... E o tempo todo tendo que assumir a frente é muito grande. A gente sabe que isso está sendo muito corriqueiro nos tempos atuais, já faz um tempo na verdade... Porque os homens estão saindo desse lugar, daquele masculino machista, para encontrar um masculino mais equilibrado, mais harmônico, que não seja tão exagerado, exacerbado. né? Então, estão tá, tentando encontrar o um meio. Do mesmo jeito, as mulheres estão saindo dessa energia muito masculina horrorosa, que a gente acabou se colocando, de ir além, ter que fazer, acontecer e não sei o quê. Porque queimaram o sutiã, então a gente tem que ir pra trás e fazer, né? Não tô achando ruim isso, tá? Só tô falando que a gente tá encontrando as polaridades que fazem sentido, ainda né? encontrando os nossos lugares, porque a gente ainda não sabe muito bem. Há pouco tempo as mulheres começaram a votar, há pouco tempo as mulheres passaram a ter responsabilidade sobre si mesmas. Liberdade financeira. Liberdade financeira. Não sei se você sabe, há pouco tempo atrás, as mulheres não podiam abrir conta no banco sem o senhor seu marido junto, assinando. Mulher não podia receber herança sem que o marido autorizasse, e mais um monte de coisas muito loucas, e não faz muito tempo. Foi na época da minha avó, né? não está tão longe assim da gente. Então a gente precisa ir encontrando esse lugar, e a gente está né, tentando encontrar os nossos lugares. Então é muito natural que a gente encontre homens despolarizados, que não conseguem ainda assumir essa frente. A gente encontra mulheres extremamente masculinizadas que estão muito mais com energia masculina muito mais forte do que os homens e a gente sabe que dentro dos relacionamentos a gente precisa de um equilíbrio energético, então se você é uma mulher que tem uma energia masculina muito forte, naturalmente você vai começar a se relacionar com um homem com uma energia feminina muito forte não importa se você está dentro de um relacionamento homo ou hétero, esse equilíbrio costuma acontecer, ele precisa acontecer, então se você está se relacionando com um homem que você chama de banana, pode ter certeza que você está com a energia masculina muito forte. A sua feminina está negada e a sua masculina está exacerbada. Então se você começar, por exemplo, o próprio trabalho interno com você a reequilibrar as suas energias masculina e feminina, né, você curar essa energia masculina, porque ela também está distorcida, porque ela está em excesso, e a sua feminina tá negada. Então, se você começar a fazer esse trabalho interno com você, naturalmente, a pessoa com quem você está se relacionando vai conseguindo também encontrar o lugar dele. Porque, naturalmente, de forma energética, as relações precisam entrar em equilíbrio. Vamos para um exemplo muito óbvio para você perceber o quanto isso é real. Se você tá super, super, super taradona, o seu parceiro ele costuma ficar mais de boas na né, dele. Né, ele fica mais retraído. Se ele fica muito taradão, você fica mais retraída. Você já reparou? Então, se você entrar nesse lugar de estar com a energia masculina mais tranquila, você começar a reequilibrar a sua questão energética, naturalmente ele vai conseguindo voltar para o polo masculino de novo. Ele vai reencontrando isso nele. Tá? Tá? Outro fator que é muito recorrente e também tem a ver com aspectos de criação é irresponsabilidade. E como surge a questão da responsabilidade? Geralmente diante de aspectos de falta de ter é, atos de responsabilidade. Por exemplo, é, já vi muitos casos de... O pessoal chama hoje de Enzo, né, o famoso Enzo, de que as mães é, acabam dando muita atenção para o filho, né? não fazem com que esse filho crie responsabilidade e na hora que ele vai se relacionar, ele não tem responsabilidade suficiente para assumir esse relacionamento, ele não consegue ir além e tudo que ele vai fazer geralmente ele acaba ligando para a mãe, tudo que ele vai fazer ele acaba é, sempre recorrendo a, diante de um aspecto é, materno. E aí, assim, se ele não liga para a mãe, ele acaba tendo o aspecto de se comportar como filho da própria companheira. E isso não é nada bom. É, a Arina acabou de falar sobre essa questão de, de equilibrar, de uma questão mais harmoniosa. Tudo isso deveria ser trabalhado dentro de um aspecto terapêutico. Mas aí é que está o porém. As pessoas falarem sobre isso exatamente... Porque, infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam a lidar com aspectos do que elas veem como divergente. Por exemplo, na nossa relação, aconteceram fatos que fizeram com que eu precisasse mudar. Eu precisasse ir além e desconfigurar todas as coisas que estavam ali muito enraizadas dentro de um aspecto masculino que não hum, estava muito legal então assim, foram inúmeras e inúmeras conversas foram inúmeras discussões exatamente para eu compreender olha, esse jeito que você está agindo aí né, isso não está sendo um papel de homem está sendo um papel mais de menino e aí, é, para compreender isso foi uma desconstrução muito grande. E é sobre isso que, que nos relacionamentos eu acredito que as pessoas estejam precisando, é, primeiro, parar de resistir, né? e segundo, falar abertamente sobre coisas que vão alinhar esse relacionamento para que não aconteça esse desequilíbrio, tanto da energia masculina quanto da energia feminina. Já falando sobre a energia feminina, ele não ter iniciativa também pode estar sendo uma responsabilidade sua. Pode ser que você seja uma mulher que não está dando espaço para que ele faça as coisas no tempo dele. Muitas vezes a mulher pode ser muito ansiosa, ser muito insegura, ter baixa autoestima. E tudo isso faz com que ela não dê espaço para esse homem poder agir no tempo que para ele faz sentido. Então ela já atropela tudo na frente e a gente não consegue saber se realmente ele não tem iniciativa ou se ela não dá espaço para que ele possa tomar essa iniciativa. Porque dependendo da situação, o homem vai ter uma necessidade muito específica, que é ir para dentro para poder se encontrar, encontrar todos os pontos que para ele fazem sentido, encontrar clareza. O homem precisa ir para a caverna dele para depois ele tomar uma atitude, dependendo do tipo de atitude que, que, está, que a gente está falando. Então às vezes, a mulher pensa muito mais rápido, então ela vai lá e assume a frente toda hora. E ela nunca dá espaço para esse homem fazer alguma coisa, né? Eu, por exemplo, já ouvi isso de um namorado meu há muitos anos atrás. Que ele falava para mim, assim, que eu não dava espaço para ele poder ser homem. Por quê? Porque eu já tomava frente sempre. Eu estava tão acostumada a fazer tudo sozinha, que quando eu estava com uma pessoa, para mim, eu simplesmente assumi a frente, era natural em mim. Então, observa por aí se esse não tá sendo o seu caso. Se você não tá assumindo a frente, antes do homem conseguir nem pensar. Antes dele conseguir fazer no tempo dele. Porque isso é muito natural das mulheres, já sair atropelando querer fazer tudo sozinha. E a gente não pode esquecer também que esse assumir a frente, talvez para o homem, é, soe como um aspecto de cobrança exacerbada, porque se, se a pessoa não tem iniciativa e ela fica ouvindo isso toda hora, olha, você não tem iniciativa, você não faz isso, você não vai lá, você não, não faz acontecer, isso vai soar como cobrança e não como aspecto de, de acolhimento, porque eu até tava conversando com, com um amigo hoje sobre isso, sobre essa questão assim de amadurecimento masculino. Enquanto o homem ele não aprende a se vulnerabilizar, com certeza vai ficar muito mais difícil ele se entregar para crescer dentro de um relacionamento. Então, você que está assistindo aí, lindona, por favor, né, tenha um aspecto um pouco mais afetivo né, na hora de acolher o seu parceiro para poder falar a respeito disso. E não parecer que você quer que ele mude instantaneamente, porque isso não acontece. Como a gente sempre fala aqui, como terapeuta na dois todas as mudanças que vêm diante de um relacionamento, elas estão pautadas num processo. E processos precisam né, ter metas, processos precisam ter é, direcionamento, as pessoas precisam saber é, em quais pontos elas precisam mudar. Isso tem que ser dito, mas não de uma maneira incisiva. É, processos precisam de tempo para acontecer. Né, e precisa de, do outro querer mudar. Então você também o outro não perceber vai perceber que ele precisa mudar né é. porque às vezes só a cobrança não faz com que o cara perceba que ele precisa mudar eu por exemplo eu mudei porque eu sou uma pessoa que gosto muito de mergulhar em mim mesmo eu vou para dentro e né, olha realmente o que está acontecendo o que, que eu preciso mudar onde eu preciso crescer nem todo mundo é assim a questão é se for uma cobrança excessiva incisiva não vai acontecer Exatamente, até porque homens precisam se sentir valorizados, é uma necessidade primordial em homens. Se você fica cobrando ele o tempo inteiro ao invés de fazer isso de, outros, de outras formas né, menos incisivas, como diz o Everton, <risos> é bem provável que ele nunca vá perceber que ele realmente precisa mudar, porque fica vocês dois brigando um de cada lado, cada um querendo ter mais razão que o outro, e aí o fato de você criticar, ele nem percebe, ele fecha os olhos para aquilo, porque você fica sendo a chata, a pentelha, a que reclama, a que, é, né, que fica ali só atormentando. Então, nem dá espaço para que ele possa observar o quanto realmente ele não está tendo iniciativa. Né? E outra coisa, que é muito óbvia, mas é bom a gente falar. Vocês já conversaram sobre isso, mas conversar não é assim, você nunca pode, você nunca faz nada, você é super lento, porque você não tem iniciativa, porque eu tenho que fazer tudo sozinha. Isso não é conversar, isso é ficar jogando na cara, isso é desabafar. comentar. É desabafar, é ficar reclamando o tempo todo. Conversar é, a situação passou, você está disponível, Emocionalmente, tempo Tá tranquila, tranquilona Ele também tá disponível Ele não tá na caverna, ele não tá ocupado Não tá cheio de coisa na cabeça Então vocês dois estão ali num momento neutro Você sentar e conversar Chegar pra ele e falar Amor Eu gostaria de entender melhor Por que que naquela situação XYZ, sei lá, você fala sobre a situação Por que naquela situação específica você agiu assim, assim, assado? Ou porque você não agiu? Não falar sobre o como ele é. Pra você poder entender, porque ali ele vai te falar. Ele vai falar, olha, eu simplesmente não fiz nada porque eu sabia que você ia fazer. Ou então, não deu tempo de eu fazer alguma coisa, porque quando eu pensei em fazer, você já tinha feito? Ali vocês vão falar sobre a situação, você não tá falando sobre pessoas, você não está falando sobre você, você está falando sobre ele, você está falando sobre a atitude. Falar sobre a atitude é uma comunicação não violenta. É uma comunicação mais empática, porque você está querendo resolver a ação, não a pessoa. É pontual, né? É pontual, é sobre a situação. Ele não vai, não vai sentir que você está tentando mudar ele. Você só está querendo entender o que aconteceu sobre a situação. Então, ao invés de você ficar jogando um monte de coisa em cima... Converse. Seja clara e direta. Olha, interessantíssimo o que você disse. Mas, estou pensando em outro aspecto aqui... Que é importante a gente deixar claro para todos aqui. É o seguinte... Existe uma coisa que chama padrão familiar limitante. E aí, vamos pensar dos dois lados da moeda. Né? Tanto o homem quanto a mulher... É, ambos vieram de criações né, específicas e a gente tem que compreender que infelizmente há muitas pessoas que reproduzem padrões familiares e assim quando eu falo de limitante é porque ela ainda é, se comporta dentro do relacionamento dela como se ela tivesse vendo o relacionamento dos pais. Vou dar um exemplo. Só repete, né? Exatamente, só repete, ó. Ah, foi assim que eu vi meus pais se relacionar e assim que eu vou fazer. Mas isso não é consciente. Mesmo que não seja consciente. É natural, né? Mesmo Ela que não só faz. Mesmo que não seja consciente. E aí é que tá um padrão interessante. Eu tava ouvindo esses dias do de um amigo, não vou falar quem é, <risos> e ele falando que a sogra dele, né, é uma pessoa assim que briga com todo mundo, exige muito de todo mundo. E aí ele disse, olha, meu sogro abre uma lata de cerveja, fica quietinho na dele, toma cerveja, não fala nada. E esse é um exemplo clássico né, de um homem que a energia caiu, o cara nem, ele nem refuta, ele não, não fala nada, ele fica na dele. E aí eu entendi o seguinte, naquele momento, o rapaz que me que falou comigo, ele tava, olhou para aquela cena né, da família que ele está entrando, ele falou ah, eu acho que eu vou repetir o mesmo papel do meu sogro, quando minha mulher começar a fazer isso, né, igual a mãe, eu vou abrir uma latinha de cerveja e vou ficar quieto, eu falei, cara, não faz isso, porque aí você vai estar tá repetindo um padrão familiar, e o que acontece na família da sua mulher, vai começar a acontecer na sua. Só contar uma coisa, hoje eu fui fazer a unha e lá no salão, a mesma história. Uma moça estava contando que o pai dela é assim, que ele fica quietinho, abre a lata de cerveja também, o mesmo padrão. Abre a lata de cerveja e fica quieta enquanto a mãe está falando. Mais curioso, a irmã dessa moça que estava contando isso, ela repete isso. Pra gente ver que não é só homem para homem, mulher para mulher, né? A irmã dessa moça que estava contando, ela faz isso. Ela faz de conta que nada está acontecendo, não importa o que aconteça. Ela não fala sobre o assunto, ela simplesmente repete o mesmo padrão do pai. Ela só não abre a latinha de cerveja, mas ela repete o mesmo padrão do pai. Todo mundo fala, qualquer situação, pessoas, o marido dela, ela não fala nada. Ela fica quieta, faz cara de plácida e vida que segue. Depois não se fala mais sobre o assunto. Então, você vê, é o mesmo tipo de padrão familiar. Gente, vocês entendem o poder que isso tem dentro de uma sociedade? É, o quanto não falar a respeito do que está acontecendo dentro de um relacionamento pode fazer com que as pessoas vivam situações perpétuas elas vão passando isso de geração para geração para geração e a gente acaba falando aqui especificamente da questão de é, diferenças é, entre energia masculina e feminina mas né, tem esses porém no sentido das pessoas terem preguiça de falar a respeito de coisas que estão profundas dentro delas, né? Que são realmente coisas importantes e elas não querem falar respeito, elas não falam a respeito, exatamente porque é trabalhoso, né? Às vezes em alguns momentos é cansativo, só que gera mudança. E é esse, o porém, muitas pessoas não mudam no relacionamento, ele não não vai para frente, acaba tendo essas questões de falta de iniciativa, exatamente porque as pessoas não param pra olhar o que que tá acontecendo internamente e elas não param pra perceber se elas estão reproduzindo ou não comportamentos e crenças. Então... E se você tá aqui até esse momento deste vídeo, eu tenho certeza que você não é essa pessoa. Ninguém fica esse tempo todo assistindo um vídeo sobre determinado assunto de relacionamento se não está realmente comprometida Em fazer a transformação Em mudar e trazer mais consciência E fazer diferente né? Então a gente precisa muito honrar A sua pessoa que está assistindo Porque você quer fazer diferente Você não quer ter um relacionamento Como qualquer outro Relacionamento mediano Nem repetir padrões da sua família Você está querendo fazer diferente Então Um saúde. brinde, saúde Realmente, parabéns você é... é isso aí, não, não, não. pode falar palavrão aqui, senão ele não deixa a gente colocar mais vídeos no canal. Então gente, fica aqui a nossa fala. Não, Todo... é, indign... não é uma fala indignada, não, é. Não, é uma fala de posicionamento. Mais do que conhecimento, é uma questão de sabedoria mesmo, porque a gente vivenciou isso no nosso relacionamento em relacionamentos anteriores, então o que a gente trouxe aqui pra vocês foi os dois lados, né? tanto o lado da responsabilidade do homem quanto da responsabilidade da mulher. Veja aí no seu relacionamento aonde se encaixa, porque a gente não te conhece, você não tá em sessão com a gente, então a gente trouxe de forma abrangente para que você possa observar aí e ver o que, que faz sentido e o que não faz, tá? O que fizer, pega pra você, o que não fizer, joga fora e tá tudo certo, tá bem? E a gente se vê no próximo vídeo. Fica aqui aquele pedido normal, natural, de todos os vídeos do YouTube. Deixa seu joinha, se inscreve no canal. Comenta aqui. Comenta aqui. É. Manda uma mensagem pra gente pelo Instagram. Tudo aqui embaixo na, na descrição. Você vai encontrar todos os canais que você encontra a gente. Tá bom? Se você quiser aprofundar mais a nossa relação, vai lá no Instagram, a gente sempre tá nos stories aprofundando ainda mais todos esses assuntos de relacionamento a dois. A gente também tem cursos online, também fazemos atendimento online e você encontra a gente em qualquer é lugar aí. Só digitar A 2 que você vai encontrar a gente em qualquer é lugar, tá bem? Então a gente se vê no próximo vídeo e até! Tchau!